Oi, pessoal! Aqui nós temos uma reação redox. As coisas estão sendo oxidadas e reduzidas, por isso o nome redox, mas nós temos que balancear essa reação redox. E quando nós falamos sobre balancear uma reação redox, nós temos que conservar massa e carga dos dois lados da reação. Como nós fazemos isso? Bem, o primeiro passo é colocar os números de oxidação para cada um dos elementos de cada lado da reação. Então, nós vamos saber quem está sendo oxidado e quem está sendo reduzido. Então, nós podemos balancear. Vamos olhar o alumínio aqui. Ele tem um número de oxidação zero, é só um alumínio. E, então, nós vamos para esse hidrogênio, que na verdade é um próton, ele tem carga. Mais um. Então, nós podemos ir para o lado direito da reação. Nós vemos que agora o alumínio tem uma carga mais três. Então, seu número de oxidação também será mais três. E aqui nós podemos ver que o hidrogênio, agora nós temos dois, tem um número de oxidação zero. Eles não estão pegando nem dando elétrons, são só dois hidrogênios ligados um no outro. Agora que nós colocamos os números de oxidação, nós conseguimos descobrir quem está sendo oxidado e quem está sendo reduzido. Se você olhar o alumínio, ele vai de um número de oxidação zero para mais 3. Então, se seu número de oxidação está aumentando, isso significa que você está sendo oxidado. Oxidação é perder elétrons. E se você está perdendo elétrons, você tem uma carga mais positiva e seu número de oxidação está subindo. Se você olhar para o hidrogênio, nós estamos indo de mais 1 um para zero. Se seu número de oxidação está diminuindo, você está sendo reduzido. Agora, vamos olhar para as duas meias reações. Primeiro, a reação do alumínio. Nós temos um alumínio sólido que vai formar um alumínio com carga mais 3 em estado aquoso. Primeiro, vamos balancear isso para o número de alumínios que nós temos. Nós temos um alumínio na esquerda e um na direita. Então, parece balanceado. Agora, vamos balancear para a carga. Nós não temos carga aqui. Então, nós não deveríamos ter carga na direita. Mas nós temos mais três aqui. Então, o que nós precisamos é adicionar três elétrons. Agora, nós balanceamos a equação para a carga. Agora, vamos pensar sobre o hidrogênio. Nós temos um próton na esquerda. Em solução aquosa. E na direita, nós temos moléculas de hidrogênio neutras em forma de gás. Primeiro, vamos balancear para o número de hidrogênios. Nós temos dois na direita, um na esquerda. Então, temos que colocar o dois aqui. Então, nós balanceamos para o número de hidrogênios. Agora, vamos balancear para a carga. Então, vamos ver. Na direita não temos carga, enquanto no lado esquerdo temos carga mais dois. Então, para balancear isso, eu tenho que colocar dois elétrons na esquerda. Agora está balanceado para a carga. A próxima coisa que nós vamos fazer é balancear o número de elétrons que temos no lado direito e no lado esquerdo dessas meias reações. Como você pode fazer isso? Vamos ver. Você tem três aqui e dois aqui. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 2 é 6. Então, nós podemos transformar esses dois em 6. E como nós vamos fazer isso? Bom, nós podemos multiplicar essa reação de cima por 2 e a de baixo por 3. Por que isso funciona? 2 vezes 3 vai dar 6 elétrons, e 3 vezes 2 também vai dar 6 elétrons. Então, deixe eu escrever isso aqui. Se eu multiplicar por 2, nós vamos ter 2 alumínios em estado sólido. E do lado direito, se eu multiplicar tudo por 2, nós vamos ter 2 alumínios com carga mais 3 em solução aquosa. Agora, eu vou multiplicar esses elétrons também. Então, mais 6 elétrons. Agora, deixe eu fazer isso aqui embaixo. 3 vezes 2 elétrons, isso vai dar 6 elétrons. Agora, eu vou multiplicar esse 3 vezes esse 2, o que vai dar 6 prótons de hidrogênio em solução aquosa. E do lado direito, se eu multiplicar por 3, eu vou ter 3 moléculas de hidrogênio, cada uma com dois átomos de hidrogênio. Agora, eu balanceei o número de elétrons dos dois lados. Agora, eu vou adicionar essas duas meias reações. E se eu adicionar essas duas meias reações, o que eu vou ter? Do lado esquerdo, eu vou adicionar tudo isso aqui. 6 elétrons mais 2 alumínios, mais 6 prótons de hidrogênio. E do lado direito, eu vou adicionar tudo isso aqui. Então, eu tenho dois alumínios com carga mais 3 em solução aquosa, três moléculas de hidrogênio gasoso e seis elétrons. Agora que eu tenho seis elétrons na esquerda e seis na direita, eu posso cancelá-los. E o que eu tenho aqui é a nossa reação redox balanceada para massa e carga. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!